Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui com um vídeo de sa. João, o dia de zone. Meu Deus, tá tudo bugado Calma, calma. Consigo. Consigo. Calma. Pronto, já tô. Porque. O gol travou aqui. Não vão entender. Na verdade, é. Nossa, cara, essa bolsa. E finalmente a gente. Só tem um filha da puta, ele morreu. Quem que está tirando? Que foi... O que tá acontecendo mesmo? Tá pessoal, então. que entrar nesse jogo aqui. Acabei de entrar. Ah, estamos com a zona C ativada aqui. Não sei como conseguimos, porque sempre que eu entro em um grupo, o meu grupo perde. Então eu estou, eu estou impressionado mesmo. Meu Deus! Eu odeio essa arma! E ela da puta ainda tá ali, né? Ainda tá aí, né? Eu odeio essas bosta, essa arma, laser. Atira aí, vai. É, eu não vou sair daqui não com você. Tira aí. Meu deus ah! What the fuck, mano? Não matou todo mundo aqui, já era. Eu tô, tipo assim, no nubando aqui. Meu Deus, sai daqui piranha vagabunda safada. Já era pro devil! Indem, indem, indem, só Mata! Meu Deus, o que tá acontecendo com o nosso grupo? Meu Deus Pessoal vai deixar Vai deixar que filho da puta ganhar aí Fudeu, mano Ah, fudeu, matou todo mundo Não acredito Meu Deus da puta Ai caralho, mata tua mãe Vou ganhar essa desgraça, mentira Toma que tal, tá cu Ah, futeu Eu também sou novo, só ficar atrás Dessas Da proteção aqui, também nem... Eu não tô enxergando, tô... eles estão muito longe Eu não sei como eles conseguem enxergar de longe Não, o jogo também é um filho da puta Eu sou, Pessoal, eu sou nível 24, mas o jogo me coloca contra nível E 56 74 74 puta merda, seu um filho da puta ali Caralho Ele já tava marcando, puta que pariu Ah, ótimo Tipo assim, eu sou nível 24, pessoal. Não me culpe Porque. Ah, fodeu. Meu Deus, é muito laser. Tem dois lasers. Tem muita, tá todo mundo aqui. Fodeu. Aqui, ó. todo nível 54. e eu com sua bosta aqui 24 Tem um de 25 Também Que fodeu Ele também Fodeu-se né? Como eu Vamos então, pessoal Quer ver? Olha, olha A gente tem tudo para ganhar Então tá todo mundo correndo Todo mundo já, já Já estamos saindo da E Estamos na D Na zona D Eles já estão na B né? Agora é eles já estão na fé, fodeu Vocês vão jogar uma bomba aí, sai daí Laser Aéreo, protege a D agora assim, é É, vamos será que vamos Quer dizer se ganhar não, ativar a zona C Meu Deus, joga uma bomba de comorra Eu matei quem foi minha sentinela, que eu sou novo, eu não sei matar ninguém Filha da puta A bala de novo, segura a porra ah! Eu comendo com medo Tira em tudo, tira a é, nuvem Ai tem inimigo Laser. Dá me a Eu vou invadir, eu vou. vamos invadir, vamos invadir! Vamos invadir! Ah, eu também sei que manda falando que tem que invadir! Mano! Eu não fiz nada, Por que você me matou. Você me matou em sabe, eu gosto de falar Matou em. Ama-me. Julga-me. Pechuba-me. A FIA com 3 horas ativada. Estamos na frente de, de vida. Estamos com 24, 124 e eu estamos com 119. Onde que eu morro eu jogo a granada assim. Meu Deus. É retirar minha sentinela, quer remover é minha sentinela, você não vai conseguir nunca. Fudeu. Filha da puta, ele matou de novo. Matou em de novo. Novamente. AH! Até o jogo me odeia pessoal. Me dá uma bosta no jogo. Ah, onde? Eu não sei o que tá acontecendo mais nesse caralho, joga bomba, filha da puta, eu vou morrer. Ai morre isso, morre caralho, matei um também eu sou macumbeiro também. sei como é que eu matei também. Eu jogo uma bomba, a bomba não, não consegue atingir ele, mas a bomba que ele joga consegue atingir eu. Tá gravando mapa Como <risos> assim? Já estamos <risos> ruim assim? Estou todo bugado aqui. Ai! Eles já estão na C, eles já estão na C. Eu coloco, eu coloco minha sentinela primeiro. meu deus eu não vou será que eu vou ah eu buguei e eles me matam eles aproveitam para me matar meu deus o meu, me, me, é hack você é hack? vai tomar uma soquinha depois que eu uso a hack também eu, eu mal renasci ali, eu mal renasci, eu morri um segundo É simples quando eu vou gravar, eu tô, eu tô noob Eu quero me matar Alguém me mata. Né? Por favor Nossa, eu fio da puta Caralho, eles já estão aqui de novo Cara, eu te odeio, sai daqui vagabundo Eu tô tirando aqui, eu tô, eu estou atirando aqui Eu estou atirando foi que mano estava tirando um, um fantasma. Ah, meu Meu Deus! Sabia que Meu Deus! Muito legal, Sonic Nunes!